Mais fácil, mano. Só quem tá tocando pra essa porra. Mas é. Mas tem câmera nessa porra. Ó, tem alta pão em cima deles, tá? Eu vou, vou tentar meter ah, o food lá. Porra, minha mãe. Cadê a câmera, mano? Carrefenda, é irmão. Os caras tão um monte de tudo planejando me fuder no Raybond, mano. É ligação, é, é, é nego uhum. da Eletropaulo, velho. É cobrança. Nunca liga pra dar dinheiro, né? É, nunca liga pra parabéns, Parabéns, tomam um dinheiro aí. Alguém falou, vou comprar uns bagulhos pro NERB, não. Os caras não te atrapalhar os caras queriam se fuder até o TAL. matei dois, levei dois, levei dois. Olha, garoto sextil. Dá pra quebrar aqui também, o Craig, o chão, é mas já Ah, eu vou parar, vou parar o chão, vou parar o chão. Não, não, abre aqui, não, não. Abre aqui, abre aqui. Abre aqui, abre aqui, parede. Abra a parede aí, abra a parede aqui, ó. Aí, vai. Tudo, vai. Ah, mano, abre a parede aí que vai ficar mais fácil. Mais... Mais... Nossa, tá aqui a Twitch sem querer. Nossa, eu destruí um monte de coisa do Bandit e passa. Destruí coisa pra caralho com a bombinha, vei. Mano, cadê essa feria puta, mano? Caralho, não tô vendo ninguém aqui, cara. Tô... cara é só a verdade. Ui. Eu e o Thermite, a gente entrou. Eu... Ah, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Aí, galera! Caralho, ninguém caralho. morreu da gente? Caralho, aí sim. Morre, madafaka! Olha o Thiago. Oh, oh, oh, Thiago, mano, o Thiago representa. O Thiago é foda. Grace, é se você ver alguma coisa, me avisa pra me apertar ali um aqui e estourar até quase no coco do cara. Tá. Esse aqui eu vou tirar daqui e vou botar no celular. Ó, oh, aqui também isso tem o Jäger caralho. errado, hein? Os Jäger estão errados, os Jäger estão errados. Eu sei, eu sei, eu sei, Bora! Cuidado lá da porta, lá, da porta de entrada deles porta, lá. Botar um aqui, ó. Coloca tudo no objetivo. Que é o objetivo que eles vão tentar destruir. Se eles tiverem no sapão, eles me avisem. hein. Beleza. o sapão tá fechado, mas os caras é bem capazes que metem egg. Os caras estão vindo be... por aqui comigo, os caras estão vindo Beleza. por fundo... ó, um cara vem de onde? Deitado na porta. Eu que estourei aqui. Eu que fiz barulho só. Marcando, até ele vê a cama. Porra! Tá, acho que não um sapão aí, mano. O caralho quebrou a barricada aqui. Acabei quebrando sem querer. Só um buraquinho. Isso, só um buraquinho, o cara faz um arromgo na porta. Mano, tô com um cagacha Ah, velho, não acredito que esse filho da fusa vai. Vai lá, Nel, ele. Ó, tô quebrando as palavras aí, ó. Aí mesmo. Ô, oh, ninguém tá olhando aqui não, não o é Isso vai! Ó, tweetzinha então, vai. vai entrar. Só pra Léo. Tweetzinha tá vindo por aqui, ó. Ó. Marca, valeu. O Leonel tá descendo. Tamo aberto cima ainda. Tem sangue aqui. Ai caralho, filho da puta! Fuso do caralho, toma cuidado que o fuso tá aí, mano. Pra ele estourar caralho, a chão mano. o chão. É ah, pegaram ele. Lá em cima. Alça pão aí no alça-pão, cuidado. Meu Deus. Fudeu, fudeu. É que fudeu. o alça-pão, tipo, não é necessário. O chão inteiro lá em cima é de madeira, né? Ô oh, Thiago, tentem lá. É o. Achei o filho. É o filho. É ah tá lá. Thiago, a. a Twitch tava aqui, ó. Na, na sua traseira. Olha o carrinho dela aí, ó. Distrou o carrinho. Quem é que é o Crazy mesmo aí? Crazy? É o... Crazy tô, tô de Hulk tô de Hulk. Ah tá. É só que o Lucas, é, tipo, eu acho que você é o Crazy, mas quando eu falo, o cara é o Crazy, mas tá aparecendo ali Lucas e um Cibus Headset, eu fico Ah, tá. Ah, não sei quem é Lucas quem é Crazy. É que tá saindo ah, tíado, meu... Ah, é. Thiago, meu... vai bom. falecer. Eita, porra tinha dois ali. Crazy, é aí? Tinha dois, vacilei. Ah, boy. Oh, Vê câmera. Mar Marquei dois, tem dois, tem dois. Vira, vira, vira, vando, vou lá. Ó, oh, já vi Ai, o cara, cara que passando que ali. Essa... Marca! Marquei! Boa! boa. Um outro, outro lá, um outro, outro lado! O outro! Ele vai chegar metendo bala aí. Ai meu Deus! Morreu! Boa! Morre, tá filha da um, puta! Todo mundo, todo mundo, todo mundo, roubado, tem mais um! Ah, velho, o cara tá disputando o objetivo. Tá aqui, tá aqui, tá comigo, tá comigo. Marquei, é se marquei Aí, porra! Uh, o cara saiu um pouquinho, pronto, se fodeu Olha, Craig, ele mandou 5, mano. Ele não tava... Aí não, Carai. ele tava lá fora, ele tava lá fora. Mano, quando eu vi o cara, eu não consegui marcar ele. Eu vi destruir o meu drone. O rogava ele. Agora acabou é é eu eu eu, eu, eu. <risos> Você viu isso? foi vi. é difícil. Eu dei duas balas ali, só. Ai caralho, o cara tá doido Eu carreguei 31 <risos> balas e o do Curse dá um tiro. Matei um, matei um, matei um. Matei Beleza. Um. Ó, ele, dava... ele foi quebrar a janela pra ver se vieram. Ó, os caras reforçaram aqui, ó. O cara foi burro. Os caras foram burros. Os caras foram burros. Pra caralho. Será que eu meto um fuzzy aí, Lucas? Será que eu meto um fuzzy? Não, não, acho que é não. O cara, vai pelo telhado e dá a volta na janela. Ele. Pode crer, pode crer, Você vou na janela, na ele. janela. Janela lá do outro lado, lá. Vou lá no, no servidor, lá. É. Vou lá no servidor. Corre, porra! Matei ah, um. Tchau, oh, banhete. Tchau, banhete. Irmão Ô, bomba! Sai, sai, sai, Leonel! Sai, Leonel! Leonel, Leonel! Aí! Se Olha onde ele tava, velho. Eu ia, eu ia entrar agora. Eu morre, morre. filha da puta! Nossa, o cara é lonjão! O cara é lonjão! Estão vindo aqui oh. por. estão lá fora ainda! Tem o Fios uh. e eles, e tem acho que. Ah, o Fios e o Termite estão lá fora ainda, os caras nem subiram no prédio. Não, não, não, não, não. o vestido da vida! Beleza, alguém consegue ver pela câmera eles? Tô, tô vendo, tava vendo eles, agora eles mudaram a trajetória. Eles estão vindo pelo meio dos dois prédios, manja? Ele vai vir pra janela. Nem é adianta ficar na janela, porque eu vou aconselhar aqui. Estão ali, ó, tão no vermelho. Deixa eu sair, Jesus. Aqui, ó. Deixa eu sair. Vai, vai, vai, vai, vai. vai, ele caiu, ele morreu por queda. Que otário! É razão, eu ia dar a volta agora, fã. O boss ficou me entregando que eu a minha bala, mano. Nossa. Caralho, foi fácil, velho. Agora, agora o Crazy vai sair, mano. É. Vamos continuar, vocês vão continuar aqui? Tenho que sair. Eu vou. Eu vou Aí, mais eu Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também! Vamos detonar!